A vida da gente nessa terra é uma passagem muito rápida e que a gente tem que entender o seguinte: tem horas que a gente é convidado para ser o ator principal, tem horas que a gente é convidado para ser o coadjuvante, tem horas que a gente não é convidado nem para ficar na plateia. Então, se você consegue estar no filme, esse filme que Deus te coloca é para você trabalhar para o outro. Não é para trabalhar para você, você está trabalhando como uma ferramenta de Deus. É ele que disse para você fazer assim, você não tem papel nenhum, nenhuma importância. A sua única importância é servir o próximo. 3FGS, inscreva-se no canal.